Estamos em quarentena, aqui em casa desde 11 de março de 2020, hoje é dia 16 de agosto de 2020 ainda, felizmente, e tá todo mundo, acho, ou quase todo mundo, meio tenso, meio nervoso, meio ansioso, e o objetivo desse vídeo é tentar é, achar caminhos para a gente aliviar essa, essa situação ruim, essa sensação ruim ou pelo menos lidar melhor, da melhor forma possível com o que está acontecendo é necessário dizer, eu acho que a gente tem que notar que é, falhamos um pouco na nossa capacidade de resposta às coisas a gente tem experiência a gente tem conhecimento de história a humanidade, né? já aconteceu já aconteceram coisas parecidas na história e a gente não está sabendo lidar essa pandemia. Já passamos por guerras mundiais, já passamos por outras pandemias e são realidades do passado que demoraram anos para serem eliminadas, né, para serem corrigidas. E sei assim que eu estou falando isso, mas nas outras vezes também é, certamente ficamos muito tempo em negação, que é o que acho que acontece com a atual pandemia de covid-19 do vírus SARS-CoV-2 essa negação é ruim porque a gente fica naquela de voltar para a normalidade, sendo que esse é um assunto para outro vídeo, mas é um assunto que a gente já pode começar a pensar. Em grande parte a pandemia surgiu e se tornou o que é porque o nosso normal o antigo não era bom. Eu não digo com com moralista não, ah as pessoas saíram de não, não era bom no sentido da gente é, não não estar tá sabendo lidar com a realidade, a gente já vinha envolvido em fake news, em pós-verdade, um monte de coisa que nos deixa menos capazes de lidar com o mundo real. Fora a nossa lentidão, né? na década de 70 eu era adolescente e já se falava da premência e da urgência da gente se preocupar com o equilíbrio da vida no nosso planeta, é... que é um planetinho pequeno, afinal de contas, né? já lá desde o Pale Blue Dot, né? quando tiraram foto foi uma Voyager, se engano, foi a voyager, se não me engano que tirou a foto da Terra porque nem um pontinho azul minúsculo quando ela estava passando por Saturno, se não me engano. Pesquisa aí. Então a gente já não devia querer muito voltar para normal, mas pelo menos a gente pode voltar a fazer coisas normais, vamos dizer assim, encontrar com pessoas. A gente não sabe, a gente ainda, ainda é hoje cinco meses depois que a pandemia chegou ao Brasil, a gente ainda tem muitas dúvidas, né? Tem gente que usa máscara é, no queixo quando está na, na rua é, quer dizer, usa a máscara no rosto quando está na rua tira a máscara coloca no queixo quando vai conversar com alguém quando é justamente na hora de conversar com os outros que a gente deveria estar tá usando a máscara, a gente não precisa ficar nervoso com a pandemia, a gente precisa entender quais são as situações de risco e como lidar com essas situações de risco eu não acho que não preciso repetir tudo aqui apesar de, disso de saber que tem muita gente que tira a máscara para conversar mas só passando por alto né a gente entrando nos lugares fechados que a gente for obrigado a entrar num lugar fechado você não vai entrar num lugar fechado para ficar batendo papo com pessoas mas vai ter papo com as pessoas no meio da rua né de máscara né? É, mas se você for obrigado ou obrigado a entrar num lugar fechado fazer o que tem que fazer o mais rápido possível né faz o programa tua, teu passeio a tua, tua caminhada lá por dentro do mercado por exemplo né enfim nós sabemos as medidas de segurança é, e a esse ponto, eu vejo, pela experiência de conhecidos, pelos artigos de especialistas, e cuidado com isso, de artigos de especialistas, porque tem especialista que tem currículo, etc., e fala sozinho, mas fala o que você quer ouvir. Se um especialista fala X, e mais cinco outros, 10, 15, 20, falam que o X está errado... E esse X é o que, é o que bate com, a, com as imagens, com as vozes da tua cabeça, que a gente tem aquela coisa que a gente quer acreditar, né? Às vezes nem é uma coisa boa, mas a gente quer acreditar naquela coisa, né? A gente não vai pegar esse, esse especialista solitário que concorda com a gente. A gente tem que ter a humildade de, de perceber assim, cara, a maioria dos especialistas concorda com Y, muito embora me pareça fazer sentido o X, muito embora eu gostaria de acreditar em X. Então, deve ter alguma coisa errada com esse especialista que concorda comigo não que tenha alguma coisa errada contigo, porque a gente não é especialista e às vezes a gente tem uma impressão de que uma coisa vai funcionar de um jeito X e ela funciona de um jeito Y, na verdade. E a gente tem que ter humildade de perceber isso. Então precisa de máscara? Precisa. Precisa, de, de, precisa tomar suco de limão para não pegar? Não, não precisa. Nunca vi ninguém falar isso, mas só para dar um exemplo que não seja real. Tem que beber suco de limão para não pegar Covid. Ninguém diz que isso, que isso é real, só um especialista sabe Deus de onde que ele veio fala isso. É... No caso só eu tô falando isso. acho Então a gente sabe as medidas, a gente sabe como procurar as medidas certas para tomar durante a pandemia. E o que, que a gente faz agora? A gente vai aos poucos vendo o que, que a gente pode fazer. A gente pode ver amigos dentro de casa? Ainda não. Melhor não. Porque você não sabe. Ah, mas o meu amigo ele tá ficando em casa. Que é outro alerta importante. Muita gente fala assim, gente, eu estou fazendo total isolamento social e peguei a Covid. Isso é ruim por dois motivos. Três. Primeiro que não é verdade. A pessoa não está fazendo isolamento social total. Ela se expôs de alguma forma ao vírus. Ou ela não lavou as compras, o que é bem pouco provável, porque é bem difícil você pegar a Covid nas compras. Aqui em casa a gente lava, por ver das dúvidas. Passa álcool 70%. É, aqui em casa ninguém pegou muito embora. No prédio, várias pessoas tenham pego. Uma pessoa morreu, uma pessoa está com sequela neurológica. Enfim, aqui a gente tem segurança. É ou a pessoa, na verdade, acha que isolamento social é não ir para balada, mas está encontrando com amigos, tá indo receber pessoas em casa, vai na casa de outras pessoas e, mesmo que nenhuma das pessoas com quem você encontrou apresente sintomas pode ser que uma delas tenha passado pela doença praticamente sem sem mostrar sintomas e te contaminou pode ser que aquele dia que você foi no mercado parou no balcão passou a mão no balcão passou a mão na cara né é, você tenha pego então muito cuidado com essa esse conceito de estou tomando os cuidados os cuidados são aqueles que a gente conhece meteu a mão em alguma coisa álcool na mão se não tiver água sabão pra lavar. Se tiver água e sabão pra lavar, água e sabão para lavar. Vai conversar com alguém, põe a máscara. De preferência, já põe a máscara direto na rua, né? A gente comprou aqui em casa face shield, mais porque uma das pessoas da casa é muito infantil e a gente achou que isso ia passar um, uma, uma noção de seriedade para ela e porque protege um pouco mais, né? E se alguém espirrar na tua cara, não vai bater na tua testa, né? E, um motivo engraçado, dizem que as pessoas se afastam de quem está com esse shield nesse momento, eu não quero pessoas estranhas se aproximando. Quanto mais as pessoas estranhas ficarem numa certa distância, melhor. Talvez, se não para não, não haver contaminação, para a gente se, se sentir mais seguro, né? É... A gente pode ir no barzinho com mesas do lado de fora? Não sei dizer, tá? porque digamos que seja uma mesa para você e, a pessoa, e as pessoas que estão em quarentena junto contigo e não tem nenhuma outra mesa próxima, né? talvez. Mas são coisas que a gente vai ter que ir sentindo. Né? É, aquele amigo que dizia que estava em isolamento social e pegou a Covid, o que, que ele fez de errado? Né? Onde que ele pegou é, é, esse negócio? Também não vai ficar em cima das pessoas, porque a pessoa já está nervosa que pegou a, a, a Covid-19. Então... Uma dica que a gente tem seguido muito aqui é imaginar que esse momento que a gente vive é o novo normal, por enquanto. Máscara, lavar a mão... lavar a mão podia sempre, né? Máscara acho que também vale a pena usar sempre, porque vai que tem outra pandemia, né? Mas também isso não é motivo para se desesperar, eu acho, eu acho que esse desespero é muito ruim, É necessário, sabe? A gente tem que tomar cuidados tomar cuidado não é necessariamente tomar cuidado desesperado eu sinceramente apesar da gente ter estabelecido lockdown aqui em casa porque somos quatro dos quatro dois é, a gente acha que não teria é, a disciplina necessária e a consciência necessária para se cuidar na rua então a gente prefere ficar os quatro em casa a gente os quatro em casa tranquilo a gente não está achando que vai sair na rua e vão vir nuvens de covid para cima da gente quando a gente vai na rua, no comecinho eu ia para a rua com medo, admito, porque a gente não tinha menor ideia de quão infecciosa essa doença era e a gente tem duas pessoas vulneráveis em casa. Então a gente tinha muito mais medo até de passar para elas do que da gente pegar, muito embora agora a gente sabe que não é uma, é uma roleta russa, né? Você pode ser jovem, saudável, pegar a, a Covid e ficar muito mal, com sequela e tudo mais, ou você pode ser idoso e conseguir passar uma boa por ela relativamente né idoso com comorbidades etc palavras que surgiram que a gente nunca falava e agora viraram palavras comuns né comorbidade é não precisa de desespero quando você lava a mão quando você sai do banheiro você não lava a mão em desespero você lava a mão porque é higiênico é um cuidado que você deve ter quando você está resfriado gripado antigamente, quando você estava gripado, você se afastava um pouco das pessoas, você não precisava ficar desesperado e nem ficava com o desespero de uma pessoa estar gripada perto de você. A gente meio que morre todo dia, se a gente se entrega a um, a um certo desespero, a uma certa ansiedade, e por isso é que a gente decidiu aqui em casa tentar o, mais, o máximo possível encarar como uma nova realidade temporária. Daqui a mais de um mês, dois meses, a gente vai descobrir uma outra realidade, que a gente pode viver. Ah, a gente pode fazer mais isso, a gente pode fazer mais aquilo. Né? Realmente, lugar fechado, eu acho que muito tempo ainda vai passar a, a, a, até eu me sentir seguro de ficar me enfiando no lugar fechado. Talvez se desenvolverem sistemas de ventilação bem mais eficientes. avião é um lugar seguro, apesar de ser um lugar fechado, parece que ele circula o ar todo dentro do avião a cada três ou quatro minutos. Então com esse grau de, de circulação do avião que ele renova o ar dentro da, da dentro da aquilo na cabine, né? Dentro do corpo dele é, é muito raro. Menos de uma pessoa. Se tiver uma pessoa contaminada, parece que 0,7 pessoas se contaminam no avião por causa dessa pessoa. Você chega nem a um. Então precisa de dois aviões para uma pessoa é, se contaminar tendo uma pessoa com COVID, provavelmente qualquer outra é, doença, né? Então, a gente pode seguir, a gente deve seguir com tranquilidade, procurando se informar, tomando os cuidados necessários. E tem que sentir também o peso de cada risco. Você tem uma avó de 100 anos de idade, um avô de 100 anos de idade. Você não sabe quanto tempo vai demorar a durar essa quarentena. Eu tenho conhecidos e amigos que estão indo, estão indo, não estão em toda hora, mas estão indo de vez em quando ver esses entes queridos. Tomam cuidados ventilador puxando o ar puro de fora, ventilador jogando o ar para fora, né? Sobre, digamos, eu estou aqui conversando com vocês, um ventilador soprando o ar nesse sentido. Porque, afinal de contas, uma pessoa de 100 anos é muito mais frágil, então você tem que tomar muito mais cuidado. Né? Então mesmo de máscara, eles têm aquele lance de, das pessoas se abraçarem, né? um vira o rosto para cá, outro vira o rosto para lá e se abraça. É, não sei até que ponto isso é seguro, mas são sugestões que a gente vê é, eu vi num, num artigo há pouco tempo que me pareceu coerente. Agora, lembrando, claro, que todo contato, quanto mais contato, mais risco, mas também não precisa ficar, a gente tem que tentar não ficar na paranoia, porque a paranoia ela tem um efeito muito ruim na gente, que é o efeito de fazer a gente, é... como é que uma amiga falou esses dias, falou ontem, largar o pano, soltar o pano, eu sou péssimo com, com, com ditados populares, né? É, jogar a toalha, né? É, então, o, o pânico, o medo, a ansiedade te faz jogar a toalha. Você, cara, eu não quero sentir mais essa ansiedade. Então, se mesmo não vou mais pensar, vou fazer de conta que nada está acontecendo. Nada está acontecendo lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. e vou viver normalmente. Entendeu? Isso é muito ruim, porque não, no fundo não vai acabar com a sua ansiedade. Uma parte de você sabe que você está se expondo. Você coloca pessoas, outras pessoas próximas de você ou não, né? em risco também. É, e, cara, não é bom você viver sobre é, uma emoção que te destaca, que te afasta, te é, destaca da realidade, sabe? A gente tem que é, tentar desenvolver. Às vezes é necessário, sim, ver um psicanalista, um psiquiatra, um psicólogo, é, para ajudar a gente nesse processo. E... É um pouco desagradável, um ponto um pouco desagradável, porque eu falo do ponto de vista de quem mora no Alto do Olimpo, meu prédio se chama Olimpo, né? Mas assim, eu falo do ponto de vista de uma pessoa que é privilegiada, tem muita coisa que eu sei que eu posso fazer e que é impossível para pessoas que, na média, no Brasil, moram três pessoas por cômodo, né? Tem um dormitório para cada três pessoas. Então, se eu estou sendo insensível, ou se eu estou parecendo insensível com alguém que vive nessa situação que não vai poder nunca por consultar um psicólogo, um psicanalista, é, me desculpa de verdade, é assim é, é um lugar de fala que eu não consigo entrar, é, assim já é difícil você se colocar no lugar dos outros, né, uma coisa que a gente deve tentar fazer, mas é mais difícil você pensar como se estivesse no lugar do outro, né, e não vou nem tentar fazer isso nesse vídeo, mas peça na sua realidade, seja como for Fugir dela não vai te ajudar mais do que desenvolver uma forma de encarar ela, de lidar com a realidade, de é, saber, né? porque isso vai te impedir, vai, vai te poupar da ansiedade de real, do, do resultado real, do medo real, do problema real depois. Né? É, conheço muita gente, muita gente, conheço algumas pessoas que estão sendo obrigadas a se expor a metrô, a transporte público, a lugares cheios a é, lugares fechados e cheios, e que estão conseguindo se manter é, livres da, da Covid, né? Tudo bem que elas têm os cuidados maiores do que se uma pessoa que está simplesmente indo no mercado. Né? Elas é, lavam a mesa de trabalho delas, passam álcool com álcool 70 na mesa de trabalho, usam máscara o tempo todo, tem aí as, tem amigos delas, essas pessoas que não, falam, não tomam essas medidas e estão adoecendo, né? É, infelizmente eu tenho a impressão que a grande, boa, a grande boa notícia é que a gente já sabe quais são os cuidados necessários para a gente é, reduzir extremamente o risco de é, contrair a Covid-19 a gente só precisa seguir essas medidas com consciência com razão embasado na razão entendeu? é... Remédios preventivos para você não pegar a Covid. Quer tomar? Toma, mas faz de conta que não, não existe. E que seja remédio sem contraindicação, né? Ah, bolo de banana é bom para evitar a Covid. Como o um bolo de banana, né? é gostoso o bolo de banana. Mas faz de conta que ele nada é a mesma coisa. Te dá uma tranquilidade, você se sente mais tranquilo, mas não se sinta mais tranquilo a ponto de não lavar a mão, não usar máscara, tirar a máscara na hora de falar com as pessoas. Não faça nenhuma dessas coisas. Toma o seu cuidado direitinho, independente de, ah, eu fiz uma oração e estou me sentindo protegido. Ótimo, é legal você se sentir protegido, porque a ansiedade é um grande inimigo, como eu falei, você pode, se sentindo desprotegido, se sentindo desprotegida, é... pirar, né, e ficar, entrar nesse, nesse ciclo de ansiedade e resolver jogar a toalha. Não faça isso. Enfim, se cuida, fica bem. Faz o possível para os seus amigos e amigos e, e parentes e parentas ficarem bem, com calma. Daqui a pouco a gente vai descobrindo outras formas de lidar com a nossa realidade, normalizar o que a gente tiver que normalizar e vamos ter uma vida normal. Teve uma época que todo mundo andava pelado e as pessoas começaram a ter que andar de roupa porque não dava para andar pelado por aí. Os primeiros que foram obrigados a andar de roupa devem ter reclamado muito. Hoje em dia você se sente desconfortável de andar pelado sem roupa. Talvez a gente se sinta desconfortável de andar sem máscara no futuro. Talvez a gente se sinta desconfortável de estar numa aglomeração no futuro. O que é chato é que tem gente que gosta muito de aglomeração, eu não entendo muito isso não, mas tem gente que adora uma aglomeração, né? Eu acho que fica quente, fica abafado, mas tem gente que gosta. E talvez a gente tenha que se acostumar a não ficar mais em aglomeração. Mas a gente se acostuma, sabe? A gente não vai deixar de poder ver pessoas, a gente vai deixar de poder interagir com pessoas. A gente vai mudar essa interação. Enfim, fica bem, fica tranquilo, fica tranquila. Vai dar tudo certo.